você chaves aritmética ou geometria aritmética ou geometria e sabe qual é a nota que você vai tirar? não sei e, e geometria? também não aritmética ou geometria? ai ah, duas coisa e sabe qual é a nota que você vai tirar? não sei e, e geometria? também não mas isso é o um cúmulo, Chaves, será que você não percebe a importância que tem essas duas matérias? não sei e, e geometria? também não mas isso é um cúmulo, Chaves, será que você não percebe a importância que tem essas duas matérias? aritmética ou geometria? as duas, as duas coisas. coisas as duas coisas as duas, as duas coisas. coisas estão me gozando? as duas coisas, coisas. E sabe qual é a nota que você vai tirar? Aritmética ou geometria? As duas coisas. Coisa. As duas coisas. As duas coisas. Estão me gozando? As duas coisas. Coisa. O que é que eu sou? Aritmética ou geometria? As duas coisas. Coisa. Uh, uh.